Caso de família, cê tá ligado pra mim, você é um verme Você rimando com esse flowchato é mais chato que a tiazinha top term Aonde? Então pera, pera, mano, você ser freguês Benço vocês, uma das três, acho que tem todo mês Quanto fraco toma ômega 3, quanto fraco toma ômega 3 Se quiser, mano, eu peço vocês Cê não gostou? Mas, todos, vem Oh, oh. Na verdade, você se mostra assim oh, oh. Acho que eu digo, tô ah, não. É que eu tô na batalha, eu dou o show, não Ai, Pera, eu tô dando uma aula de pão então. Na verdade, você se prepara É que eu tenho caminhada A sola do boot no meio da cara Pega oh, a visão toda. Rima que é o de feixe. Na verdade, eu te pido, vou te chamar de tapete ah, Sabe por que eu o pra cacete Você fazendo um flow é tipo a casinha do calcidran então, Tá igual a minha, não entendi Mas beleza né mano, sabe esse é o raciocínio Mas eu vou te matando né meu mano Na batalha logo um latrocínio Do seu flow eu sou intolerante E o seu flow nem é laticínio Tatuar né, tua então na minha cara Vai que eu consigo até o um patrocínio. Na verdade no final das contas você vai se fuder Latrocínio você é menino No máximo é a cara lá da Nesse. Mas tudo bem faço R.A.P Você disse que era de latrocínio Cala a boca tu não é bandido Só rouba a pedrinha do condomínio Condomínio Tá ligado que a rima é rara Eu guardo pedrinha do condomínio Boto no bolso e tem um chão lá claro na cara Cê sabe mano, cê fala até de Nespre Tá vindo agora te amarra Claro que eu sou menada menor da Porque na batalha é barras e barras <risos> mas rimando, essa essa é embaixo É que eu sou negrinho, sensação meu que a fábrica de chocolate bom. Pega a visão, rima que é bom Na verdade eu faço um som, tenho um dom Você fica até marrom, bombom uh.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 As palmas de geral, cara. Desafiou logo o mano. Agora que eu vou te dizer. Vai hey! esse cara, meu mano. Agora você vai aprender. Desafiou, hey! desafio e desafio toca mano. você sabe que segue disciplina. Hey! Desafio e toca o toia de putoreta. tô passando por cima. Hey! Quando eu te mato, meu mano. Cê sabe que você não consegue. Já viu. Vai hey! esse cara, meu mano. você sabe que agora morreu e já viu. Hey! Eu tô passando por cima, meu mano. Que agora o Jay apta é mil. Hey! Tá pensando dela é fora? Ha. Mano, só que é o Brasil. Hey! Nossa, eu pensei que era China, pela sua rima que é falsa. calma que cê não realça, eu te amasso com a rima. Ela que chega fazendo esse flow. Sabe que eu rimo, rap é meu love, Ou seu não vai ganhar de mim com o flow que você usava em 2019. Mas tá bom, ele falou que eu é o Brum. passei. Sabe que eu rimo, agora eu sou espertão. Cê é comum, eu sei. Sabe por que cê é o verso, é o menos? Se é o Toreto, eu sou um Brian. Eu cheguei e cê fala, droga, é o Breno, Ah, yeah. Agora que você vai, você vem. Em 2019, drogas é o lá eu te bate também. Mano, não pega, não sabe de nada. Eu mando no improvisado. Só de 2019, o Jata tá mandando, parece tão flow avançado. Sem maldade, mas sabe por que eu represento? Movimento, cê era o Jaya Luke, já é o Jaya se se com o vento, Na tá, Brenos que vai fazendo essa rima, sabe por que? Que cê não colabora, se eu te batia na estudante, imagina o ah. que eu faço agora. agora. Cê não faz nada, meu mano. Agora cê sabe que eu mato esse cara. É. Tapa no vento, no perto com o vento, agora estou rimo na cara. Tem é. que não pega, não sabe de nada. Meu mano, agora no free. É. Quem é o Brenos, Eu te conheço aquele mesmo MC. Não, não é aquele meme MC, que tá na sua frente e te pisa de outra maneira. Que faz a rima que. É boa, sabe por que eu tô sem besteira? Eu desafiei um MC foda, tá a rima exata. Desafiei o melhor da Bahia. Cadê o O que, é? ah. que, é... ah. que que ele fala nessa batalha, mano? Agora não dá pra entender? Essa é a melhor de Guarulhos! Pera, que JP! Sua boca que cê não rima nada, mano, agora que você vai ver Você me desafiou, desafiando, pronto pra morrer É, cadê o JP? Calma na rima, se acemele A batalha é tipo um jogo de tiro, eu te chamei porque roubei aqui o dele Ah, otário, cê vem mano, mas sabe que a rima que causa efeito Seu demente pode chamar o Breno ou o JP Cê quer apanhar pra dois guarulhenses diferentes? <risos>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 Hoje você toma peia, cê não é Adriano, é Ronaldinho Começa na favela, mas termina na cadeia E que que adianta? Você é uma anta E é por isso que faz feio Eu me sinto tipo Adriano Seu Se rimo eu deixo o um maracana cheio é, Eu tenho os parentes que passaram sim Alguns anos na cela Como meu tio André Só que ele começou na cadeia E terminou na favela Fora! No braço da minha avó No braço do meu povo É que na cadeia cê é mermita Revirou e arranca o pescoço É! Ele começou numa cadeia terminou na favela. O seu problema é achar que a vida é o cubo. Mano, sai daquela cela e venha pra sala de aula. Então vem sala de pauta. Você não falou que é o Adriano, entendi porque sua rima sabe falta. É, mas ele não batia falta. Quem batia a falta era o Ronaldinho. Eu sou igual cruz, não sou gaúcho, porque a magia eu faço sozinho. Ah, sabe que a rima é ligeira, e por isso você toma trincheira. Sou Ronaldinho, sou eu sem No esporte não existe barreira. É, não existe barreira. Só que a minha rima é brasileira. Você sabe, eu me sinto tipo um atim, mas não existe fronteira. Porque eu vim da Baixada Santista colocando meu nome. Hoje o Ronaldinho Gaúcho perdeu uma vida para o tubarão paulista! Ah, é, só que você pede pro JP, como ele perde pro tubarão paulista, vocês viram o RSP? Eu não tô vendo não. Mas você não é músico ha. Isso aqui é uma batalha tipo um público Por isso sabe é de um acústico Você tá falando do meu vulgo como se JP também fosse único Você sabe que tem um MC mais estourado Então você quer falar do meu vulgo então não fode Hoje eu vou chamar o JP de GR6 Chega na aldeia, tubarão explode Eu quero a palma! Yeah. Uh -huh, uh. Freestyling! 3, 2, 1... Viva!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 Peso pesado igual sumou, igual sumou é outra luta, eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente Somou ou oh, sumou, Breno simou e cê sumiu da frente oh! Tá ligado que o Prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou Canelada, cê tá com dor? Oh! E agora cê vai, canelada de Muay Thai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 Apanhou pro moleque da plebe! Oh!